Santiago foi à Biblioteca da Escola para pesquisar sobre bandas e cantores. E decidiu consultar uma enciclopédia. Enquanto lia, alguma coisa lhe chamou a atenção e pousou o livro numa mesa junto a um computador. Em cima da mesa, o computador decide meter-se com a enciclopédia. Olá, como está? Já vi que alguém hoje o tirou da prateleira. Estou bem, e tu? Diria que ninguém te ligou hoje. Ouvi dizer que onde deste uma informação falsa. Isso é verdade? Isso é ridículo. Eu não dou informações falsas. As tuas, porém, já devem ser desatualizadas, tão antigo que és. Desculpa! Eu fui escrito em 2002. As minhas informações não são velhas, mas as tuas podem ser fa falsas. Pois, em ti qualquer um escreve. O que quer? Eu não. Sou escrito por grandes mentes e pessoas que percebem da matéria. Mudando de assunto, eu pelo menos sou leve e portátil. Já tu, gordo e pesado. Dobrarias as costas de alguém se te tentassem levar. Eu não sou gordo, sou robusto. Mas pelo lado bom, para se pesquisar em mim, é só escrever algo e clicar com o rato em pesquisar. Por outro lado, tu, tens de estar aí horas a procurar e a desfolhar as tuas páginas. Eu sou fácil de pesquisar. É só ir ao índice e procurar o capítulo. Tu, ainda assim, tens muitos sites que nos estranhem. De qualquer forma, eu sou mais rápido de procurar que tu e tenho menos programas de trabalho. Sabes, tu até tens razão. Eu não tenho as programas, mas as minhas informações raramente estão erradas. Tu és rápido procurar e eu não, mas eu sou portátil ao contrário de ti. Ou seja, acho que chegamos a uma conclusão. Que conclusão? De que somos os dois importantes, pois tu completas-me e eu a ti. Santiago não ouviu esta conversa, mas ele nem sabe quantos meios tem à sua disposição para trabalhar e para estudar.